No vídeo de hoje, eu finalmente posso ser feliz porque agora eu sou o prefeito de Utopia. Porém, ser um prefeito é só o começo da brincadeira. Eu tenho muitas coisas para fazer, então hoje eu vou focar o meu dia em começar as obras na cidade para deixar a cidade de Utopia incrível como ela merece ser feita e também para ir para a lua. É. Enfim, você quer saber como vai ser isso? A gente vídeo até o final que está muito bom e se inscreve. Atenção, você está para receber um bom dia do mais novo prefeito de Utopia, o JPVP. Bom dia, gente. Tudo bom? Como vocês estão? Eu tenho que botar minha, minha roupa de prefeito, né? Que ainda não recebi ela. Se alguém puder me fazer uma, tô aceitando, tá? Roxa, tá bom, roxa? Enfim, hoje é o nosso primeiro dia como prefeito e a gente já tá cheio de coisa pra fazer. A gente vai pra lua, a gente vai voltar da lua, a gente vai reformar a cidade, a gente vai fazer piada com o Pedro que sobre ele ter tá na churrascaria e não ter feito a sala dele até hoje. Então eu tenho muita coisa pra fazer e eu quero começar a reformar a cidade hoje. Então, a primeira coisa que eu gostaria de fazer como prefeito é. Vamos começar a tirar essas coisas aqui, né? Vamos dar uma limpadinha na cidade? E eu queria... Eu sei que não tem nada a ver com ser prefeito, mas eu queria dar, uma, dar, dar um zóio no meu posto. Eu quero ver como que tá as coisas. Por causa que eu quero fazer a, o leilão da rifa do carro. É leilão da rifa? Ou só rifa? Mas eu quero levar pra vocês o resultado da rifa do, do, do, da Kombi aqui, tá ligado? E pra isso, obviamente, a gente precisa fazer a rifa da Kombi acontecer. E olhando esses hambúrgueres, isso me lembra uma situação que exatamente agora eu vim olhar esses hambúrgueres e o Pedro que veio falar comigo. Agora, quem acha que o Pedro que foi na churrascaria hoje? Deixa o gostei no vídeo. Só, só uma pesquisa rápida. Agora vamos falar com o Pedro. É, Cara, né? você tá viciado nos hambúrgueres aí, mano? Deixa pra galera. Oh, não, imagina. Tava, tava vendo quantos tinha, Pedro. Você não tá mexendo no inventário. O que, que, que você tá achando? Não, então, é, é o seguinte, já tem dinheiro aí? Eu não tenho acesso a coletar o dinheiro. Eu só tenho a mexer no estoque. Ah, o Apu tem acesso. Porque foi ele que colocou a máquina, não foi? Cara, mas eu consigo ver o histórico da máquina, Deixa eu ver, ó, show. Não, ninguém comprou ainda. Tá, tá, beleza. Enfim, eu queria conversar com você sobre coisas de dinheiro, mas é o Luiz quer falar com a gente. Eu tava lá agora há pouco e ele chamou nós dois me parece uma boa eu não recebi minha roupa de prefeito. Será que é isso ou será que a gente vai ter que fazer? Ah, talvez vamos tentar ver lá. Eu ia cobrar ele sobre esse negócio das eleições que eu fiz né? A divulgação toda, então talvez ele tenha outra coisa para falar com você. Tá, vamos lá, vamos lá. Pedro, pergunta rápida assim, vamos ver se você vai começar com o pé direito aqui no seu papel de vice-presidente da cidade de 0 a 100. Quantos níveis de experiência eu tenho? 0 a 100? Ah, de 0 a 100, quantos níveis de experiência eu tenho? 100. Como tu sabe? Porque você deu um número muito alto de suspeito. então provavelmente era. É, você vai ser um vice-prefeito do os pânico, então, mano, ah, parabéns. Viu? Mandou muito, mandou muito. Opa, aqui, M -m manda papo aí, chefinho, manda papo. Olá, LGJ e Pedrux. Primeiramente, quero dar meus parabéns por serem eleitos. Obrigado, Luiz. Uma oh, oh, oh, oh. humilde, né, Pedrux? Oh. Obrigadão, Tô, tô muito feliz, cara, ah, felicidade. Obrigado, obrigado. Pedrux, pelo seu trabalho para a divulgação das eleições na cidade, gostaria de dar o generoso valor de 500 reais os uh. cinco ouros. Ô, louco, mano, dos criadores de pânico né? cara gostei, gostei. Obrigadão, obrigadão E eu, e eu, me dá um real. Religi DJ, como prefeito gostaria de ceder parte dos recursos do Banco de Utopia para te ajudar com a manutenção da cidade? O valor de mil reais ou uma esmeralda? Ô, louco! eu vou aceitar mil reais, tá? Obrigado. Nossa, caraca, mano. Bom, então depois nós falamos mais. Tchau, tchau, tchau Vamos vamos logo, Pedro, deixa ele. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Tá, como que a gente vai receber o dinheiro, LG? Ué, como sempre, vamos olhar no nosso caixa. Ah, verdade. Tá, abrindo meu baú. Nossa, já tá aqui e com moedas de ouro. Pedrux, o meu não tava. Por quê? Eu pedi milão, ele se entregou uma moeda de esmeralda aqui. Ah, não, LG. Mano, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou trocar a minha com você e você troca comigo, beleza? Eu não. A minha vale um mil. <risos> Você acha é. que eu não sei? Preciso te testar. Desejado. Você acha que eu é. não fiz, é. fiz é. um é. teste é. social é. aí? Olha, ó. Ah, é. Agora é. Fica, vem é. vem cá ficar mortinho, vem. Não, mas não. pega. Ó, oh, Pedrux! Oi, tem uma coisa que a gente nunca usa, mas é uma funcionalidade até que boa. Querendo ou não, se eu acabar, tipo, tirando uma espadada, muito realmente eu acho que eu vou te matar. E eu posso simplesmente pegar a tua carteira, mas você sabia que. Aqui não, daquele lado né, que a gente tinha aqui, né? Mas você sabia que você pode literalmente colocar o seu dinheiro no caixa eletrônico? Ó, oh, então, por exemplo, eu vou depositar na minha conta milão, que é uma esmeralda ó Posso vir transferir aqui. Eu vou transferir um, uma, um cobre, obviamente, para Pedrux transfer. Ah, o meu tá aqui, Pedro Pedrux, um. Vê se chegou aí que você um cobre. Chegou? Chegou, chegou. Aqui, ó, a conta. Chegou. Ah, aí, ó, ó, ó, uma mó da hora, né? Legal. E ele fica o dinheiro guardado realmente aqui. Sim, ó, o meu dinheiro, deixa eu olhar para nove ouro e nove cobres agora. Cara, isso vai ser muito útil pelo seguinte. Eu tô com bastante dinheiro na carteira e eu acho que na real eu vou guardar aqui em LG. Quer saber, cara, agora, agora que você falou isso, mano, eu vou guardar também Pedrux, Eu tô cheio de dinheiro aqui. Que tava largado. Mano, agora eu tenho duas esmeraldas, seis ouros, cinco ferros, nove cobres. LG, você lindo. pegou meu dinheiro por um acaso. Seu dinheiro? Você pegou meu dinheiro, LG. Seus quintão? Foi, não foi pra minha carteira. Sério? Ó, é. ah, peraí então. Calma aí. Não, pera eu, eu vou transferir pra você, né? Eu vou transferir, Pedro. Só. Não, sério, vou, Ó, faz coisa chique. Qu tu, sério, qu é quatro aí. ouros, nove ferros e nove cobres pra recuperar aquele meu cobre. Nossa, que Pedrucos. cara chato, mano. Vê quanto que você tem agora! Vê quanto você tem agora! O esmeralda e cinco, tá aqui, ó. Ah, então funcionou? Funcionou, obrigado. Mano, que da hora, né, Pedro? X? Tá, pelo menos a gente fica mais seguro, porque se a gente morrer, a gente não, não se fica prejudicado. Mas não tá muito tranquilo. Tem outro motivo também que eu quero guardar esse dinheiro, LG. E eu queria conversar isso com você. Bora pra salinha da prefeitura ali? Claro, vamos lá, vamos lá. Primeiro, tá que tá de noite, que já dá pra conversar bastante, né? Você decorou sua sala? Não, eu já falei que você tem que fazer a nova prefeitura, antes de eu ah preguiça. Não adianta eu fazer minha sala, LG. Você vai destruir daqui a pouco. Dá tempo de me demitir? Não. Não tá, tá bom. <risos> vamos lá vamos, vamos na mesa de reunião. A gente nunca vai usar ela, então vamos usar alguma vez na vida. para LG, agora que a gente é prefeito e vice-prefeito, tem muitas coisas que a gente pode fazer aqui pela cidade e coisas que vão ajudar a cidade realmente. Tá. Só que, querendo ou não, a gente tem que pensar no nosso bem também, certo? Sim, sim. A gente precisa ter, ter armaduras e itens fortes pra gente sempre estar tá seguro e ninguém roubar a gente e nem machucar a cidade. Eu entendo o seu ponto. É, mas eu também tô pensando em algo mais que isso. Mais que o nosso próprio bem-estar. Eu tô pensando em ah. algo que tava desde o começo. No começo de quando a gente chegou aqui na cidade e a gente esqueceu que comprar a loja da Poki? não eu tô falando do segredo do cofre que já foi roubado, mas foi recuperado. O é eu, verdade, eu, eu sei Consigo que roubaram o legalmente. cofre, mas não conseguiram abrir. Tá, pera, tu quer comprar o segredo do cofre com, com o Luiz? Sim, eu não sei se você falou com ele sobre isso, mas é 10 mil reais, é uma moeda de diamante, Pedro. É <risos> eu devo estar na cidade que é mais de mais de 60, 70 dias. Eu acho que hoje é o dia 70 aqui na cidade, provavelmente, e eu literalmente. Consegui dois mil e pouquinho, cara Bom, se a gente vai comprar junto, da onde a é gente que vou arrumar 5 mil, vou ter que duplicar Vou conseguir em 70 dias? Cara, eu também tenho que fazer isso eu, eu quero muito saber o que tem lá dentro E eu quero conseguir isso legalmente, LG Até porque se, se existe aquilo, é porque o Luiz Quer que a gente compre aquilo Tá, mas e se não for coisa boa? Como assim não ser coisa boa? Ah, a gente tá funcionando bem aqui sem abrir o cofre Mas se ele colocou um valor tão alto Assim, num cofre, é porque é uma coisa Muito, mas muito boa Que ele nem revelou pra gente. Tá, e vamos supor Então que lá no cofre do banco do, do do gerente do Luiz tem sei lá, ele, ele é casado e ele tem uma amante e dá uma foto dele beijando a amante. A gente vai estar tá gastando daí, Mano, é, vai gastar 10 mil conto para uma coisa tosca, tá ligado? Tá tipo, falando do Luiz, você tá falando do Luiz. Luiz é um cara mais sério LG. Não, pessoal, foi, só, foi, foi, foi exemplo Banal, tá ligado? E se tiver uma coisa que pode simplesmente ajudar muito mais utopia ou uma coisa que pode fazer com que a gente fique muito mais ricos, que a gente consiga gerar mais dinheiro ou mais lojas ou mais coisas aqui para a cidade cada vez ficar melhor. Pedro, se você colocou uma coisa na minha cabeça, cara, hum. existe o um mundo que aquilo é bom. Existe o um mundo que é ruim e existe o um mundo que é uma coisa neutra. Porém, em todos os casos, quem vai sofrer as consequências ou lidar com isso é a gente, correto? Sim. E mano, eu não, eu não virei perfeito para ficar encostado. Eu, e eu acho que você também não. A gente tá aqui pela cidade, porque for bom, porque for ruim. A gente tem que estar tá aqui por eles. Eu acho é. que faz sentido a sua ideia. A gente tem que se arriscar e fazer isso. Então meu plano é o seguinte, LG. A gente tem que fazer um multirão entre eu e você pra gente conseguir o máximo de dinheiro possível. Por isso que eu depositei meu dinheiro na conta. A gente tem uma meta de conseguir cinco esmeraldas cada. Um. Eu já consegui uma e meia. Tá, eu tenho as minhas duas, mas eu tenho um jeitinho de conseguir pelo menos mais uma fácil. É, eu tenho planos. Eu tenho o plano do hospital, que claramente a gente tem que cobrar coisas pelo hospital, porque as coisas não saem de graça. Mas vai ser barato, porque realmente é uma promessa de campanha nossa fazer o hospital. É, Temos não, também a de hambúrgueres e eu tenho vários outros planos em relação a isso. É, eu querendo ou não, sei fazer as reformas, tenho os carros, combustível, customização e também eu tenho alguns itens raros. Eu posso tentar apenhorar eles ou vender espada forte, Verdade. a gente oh, também tem que oh, usar oh. as outras pessoas da cidade para a gente ganhar esse dinheiro. Uhum. Se tiver algum favor que você possa fazer para alguém, pode ser útil. Você me deu uma ideia. Você me deu uma ideia. Eu, eu acho que eu consigo falar com, com o entrar e com o Bel sobre uma coisa que vai dar um dinheiro legal. Então você topa a gente se juntar para abrir o segredo do cofre de utopia? Sim, estamos juntos nessa, Pedro. Beleza, LG. Ótimo fazer negócio com você e bora para frente e faz a prefeitura logo. Tá, e faz sua sala. A parte boa disso tudo que rolou é que agora a gente tem dinheiro. A parte estranha. É que o Delete veio falar com a gente para ir a lua. Bom, tudo começou com o Delete vindo conversar com a gente, falou que a gente precisava ir a lua para salvar tanto o filho dele, Juninho, quanto o House. Depois ele levou a gente pra base dele e nos deu armaduras de astronauta. Isso foi muito legal. Ó, gente, é o seguinte, ó, fiz uma armadura para cada um, então peguem seus trajes e vistam que eu já tô com o meu, ó. Caraca, que responsa! Eu, eu, eu, eu, eu, eu. É, foi eu sim, né? Depois disso, ele revelou pra gente um portal secreto que ele tinha, no qual me deixou um pouco embasbacado, porque o portal dele tinha um pra cada base do servidor. Então, meio que ele conseguia espionar minha casa sempre que ele quisesse. Mas tá tudo bem. Eu conversei com ele sobre e deu tudo certo. Delete, você tá espionando a gente? Mano, é por causa dos alienígenas, gente. Confia em mim, por favor. E o que garante que você não é? Mano, é, ó, pensa comigo. Ele não ia revelar isso se ele fosse do mal. Tá, tá, tá, justo, justo. Após isso, ele explicou pra gente que a gente podia ir pra lua pelo portal que ele tinha, não precisava ir por um foguete. Então a gente foi pra lua e ela era linda. Bom, mais ou menos, porque o DeLatic colocou várias suposições de proteção, a gente tava levando tiro toda hora. Que isso? É sentinela, calma, calma, calma, calma. Ah, ah, deu um tiro! socorro. Mas depois que isso passou, deu tudo bem melhor. A gente foi para lua, explorou ela e lá tinha uma base gigantesca cheia de aliens que foram raptados e o House e também o Juninho. A gente bateu com todos os aliens malvados e no final deu tudo certo. A gente voltou para casa. Estamos vivos é, é realmente uma jornada pânico, né? Vamos dizer. Bom, mas isso tudo já foi. Agora eu vou voltar a limpar a cidade. E depois eu vou ir atrás de conversar com o Pedro, porque a gente tem muita coisa para fazer hoje e eu queria dar uma reformadinha pânico na cidade já. E se eu não me engano, agora que o House está aqui, seria uma boa acertar as contas com ele, né? Prontinho, removemos literalmente todos os cartazes da cidade. Eu espero mesmo que não tenha mais nenhum. Agora eu só precisei falar com o Pedro House. Bom dia, seu prefeito. Uh, bom dia, você está bem? Como que foi tudo? Você está recuperado nos machucou? Cara, eu tô muito, muito feliz de estar aqui de volta e de poder rever meus amigos e eu quero parabenizar o prefeito, o novo prefeito de cidade e dizer pra você que eu estou muito arrependido que eu mudei. Ui! Mas você não era totalmente contra prefeito? Sim, mas só que eu tava sozinho, porque aparentemente todo mundo quis votar, todo mundo votou e todo mundo exerceu seu direito de cidadão, de utopia. Então a maioria vence, democracia. Tem que se aceitar, né? Tá, eu acho. E eu vim aqui pedir perdão. Eu sei que isso não vai tirar a mágoa que eu fiz Você sentir, mas eu quero pedir perdão Cara, porque eu estava cego De raiva, é, pelas minhas Meus pensamentos, é, revolucionários E anárquicos Eu estava errado, perdão LG, você me perdoa Claro, Raul, claro Na, Vem da minha sala aqui, vamos conversar, en, en, entra aqui Sente-se, tá. ó Raul, um, uma coisa É fato, você sempre foi meu amigo E sempre me apoiou em tudo, eu entendo que rolou Essa situação meio, meio chata, que teve essas Desavenças entre nós, e que você ficou totalmente Contra mim, até a ponto de de incriminar justamente e fraudular provas, não só de mim, mas como do Carlin também, mas o do Carlin não era fraudulado, mas enfim. Eu entendo do seu lado e como amigo, eu te perdoo totalmente. Porém, não é uma coisa na lei, mas como prefeito, eu sinto que eu sempre tô levando alguma coisa pra cidade. Eu sempre tenho que fazer mais. E se você bota fé nesse negócio de prefeito mesmo, você tá comigo nessa de verdade dessa vez, eu queria uma colaboração da sua parte. Se tiver meu alcance, eu faço, LG. Pode pedir, pode pedir, velho. Então assim, eu sei que você falou que eu, que eu, eu, que prefeito só quer roubar e tudo mais, só que eu preciso de 20 mil. Mas eu não tenho onde não arrumar 20 mil. Não, foi piada. Eu só queria ver o que você ia falar. Só queria ver o que você ia falar, foi piada. <risos> ah, prefeito. Então, ó, seguinte: o, o que eu queria que você fizesse era o quê? Que você fosse até todos os membros de Utopia que, que você fez alguma coisa de mal, incriminou ou algo do tipo, ou qualquer pessoa que você sentiu que você sabe, tem que dar uma conversadinha com a pessoa, chega nela, pergunta: ô, oh, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Estamos de boa, estamos tranquilo? E assim que você conquistar o perdão de todo mundo, mano, ou, ou, ou, ou esteja de boa com todo mundo, eu acho que seu papel como cidadão tá mais do que feito. Porque para mim, você não deve nada, House Caraca, então tudo que eu tenho que fazer é tentar conseguir o perdão de todos aqueles que eu fiz alguma coisa de errado, caramba bom, deixa comigo senhor prefeito missão dada é missão cumprida e essa é a minha primeira missão que o senhor vai me dar como prefeito de cidade utopia e eu vou conversar com todo mundo que eu fiz algum tipo de ruindade e vou trazer uma prova que eles me perdoaram para trazer para cá e ficar livre e limpo com toda a cidade de utopia, então, então é isso Raul fico à disposição se precisar de alguma ajuda alguma dica ou conversar e eu espero que a sua volta para a cidade seja a muito melhor do que sua saída. Combinado, prefeito! Me aguarde que eu vou voltar com todos os perdões dessa cidade. Fechou, ah, fechou. Da hora. Ó, e fecha a porta quando sair, tá? Falou, LG! Ó, e bonito colar, hein? A prefeitura ficou linda, viu? Então, tamo junto, você saiu pela parede, no caso. Esse chapéu tá mais bonito que nunca, tá? Sei. O... sei. Esse tablet aqui tá bonito também, Tá, né, vai, viu? Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai <risos> embora. Tchau. Tchau, vai puxar só, tchau. Acertando essa parte por aqui, porque, meu Deus, é muita de gente louca. Cara. Uai, mano, nenhum oi. Oi? Boa tarde. Boa tarde, eu tava indo ali pra prefeitura. <risos> e aí? Então, Pedrux, eu tirei todas as placas de eleição. XD. Já percebi que você até ficou sem nada pra colocar ali, colocou o XD. Você não gostou? Tá roxo. Sei lá, gostava de fazer a sua carinha, talvez. Não é sei. que eu, é que assim, eu sou o LGGJ. não sou o Pedrux Banners. Ah, mas podia fazer de bloco. Não concreto. sou bom, Pedrux Banners. Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, Pedrux Banners, é o seguinte: enquanto você tava no churrascaria, eu tirei todo. Todos os negócios de eleições e votem nas pessoas aqui da cidade, é cara. Né? Então... Tá me muito que a churrascaria, eu vou fazer uma churrascaria aqui na cidade. <risos> é o farm, é o pai, é uma pai. Baixo, aqui debaixo, aqui debaixo, ó. É, só que ó. o problema é que você não pode ser o dono, né? Porque, mano, até onde eu sei, você sustenta a churrascaria da sua cidade. Se você for dono daqui, você vai falir no primeiro dia. Não, não, eu tenho farm de vaca. Ó, vou fazer aqui, ó, porque daí eu já ocupo o mesmo, o mesmo terreno aqui da, do Alvará. Zé, esse é um mequetrefe. Ó, Pedro, eu te falar pra você. Agora que a gente já tirou todos, o, todos os todos os quadros de eleições, uhum. eu tava pensando em manter o palanque da eleição lá. Eu acho ele bonitinho. E você? Olha, eu também acho. É só a gente tirar a placa das eleições hum. e... Podia ser um local de avisos, né? É, vamos tirar também aquele sinalizador amarelo que ninguém merece aquelas duas luzes ali no céu, né? É verdade, bora devolver aquilo lá pro Luiz, mano. Sim, ó. Mas antes de fazer essas coisas com o Luiz, eu queria te mostrar o seguinte: eu tô com algumas ideias da gente reformar a cidade em massa. Então eu finalmente decorei a sua sala, Pedrux. Nem. Ah, não, velho. Eu queria decorar ela. Mas você não ia fazer refazer a prefeitura? Isso é depois, Pedro. Eu tô, eu tô digamos que eu tô pensando tá, na prefeitura tá, que eu vou fazer. Tá, tá, tá. Enfim, ó, terminei de decorar a sua sala aqui só com o que é necessário. Que isso? quadro negro. O que, que faz com isso? Então a gente pode desenhar, por exemplo, eu tô com o plano do seguinte. Assim, ó, primeiro plano da cidade, fazer um aeroporto arrumado. Tá. Dá para entender com o aeroporto? Não. <risos> tá, e o que você fez? Uma carinha feliz. Não dá para entender também. Tá próximo passo. A gente precisa de fazer aqui nesse segundo aqui de cima. Ambulância para o hospital. Marca aí, Pedro. Ambulância para o hospital. Ambulância. Ah, eu tive uma ideia boa. Eu tive uma ideia boa também. Aqui, ó. Ambulância para o hospital. Ambulância começa com um A. Começa né? isso é uma pergunta genuína, tá? <risos> <risos> oh, eu achei... eu achei que era assim ó... Ambulância. É, é Rambulando... <risos> <risos> tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá... Volta aqui, volta aqui, volta aqui! <risos> Ô, Pedro, eu quis Isa, volta, Isa. Tá bom, você fez um... um ele, um, um, um, um, um, um ele, Ah, você que é um heliporto na cidade? Não, é a ambulância. <risos> ó... Tá, deixa assim, para de me zoar. Ambulância, árvores ah. decoradas, porque tem umas árvores muito mequetrefe, Uma umas árvores bonitas, né, comparda? Ah, árvore. ok, ok, ok, ok, tá, beleza. Então, ó, aeroporto, ambulância, arborização, polícia já tem. Já sei, a gente vai precisar de um local para as pessoas poder casar, tipo de onde o John Theodryl. Impostos. Você acha que imposto é uma boa? Olha, eu acho que a gente tem que ganhar dinheiro também, né? Hum. Até porque a gente tem que bancar todas essas coisas da cidade e ao mesmo tempo concluir o nosso plano de juntar o um dinheirinho. Olha, eu só acho que o imposto é válido se a gente usar menos grande parte desse dinheiro para comprar o, o cofre da cidade, que vai ser uma coisa benéfica para a cidade e uhum. também a outra parte de a gente usar para pagar as pessoas para ajudar a gente nesses serviços. Porque eu não, eu não quero que o dinheiro vá para o nosso bolso, quero que a gente use para a cidade. Não, sim, sim, o dinheiro também não vai para o nosso bolso. A gente estaria comprando um negócio do cofre, né? Então no hum. fim, no fim, tudo voltaria para a gente. Tá, então, então acho que tranquilo. A gente pode ver alguma coisa assim. Tá, outra coisa que eu queria fazer era o seguinte. O que você fazendo né, aí, Pedro? Que é três horas desenhando. Eu estou tentando fazer um negócio. Calma. O que, que é isso? É um pet shop. Por quê? Porque a galera tem pet. Só que, poxa, hum. às vezes fica muito sozinho nas bases dos outros e tal. Você faz é, seus pinguinhos. Tem outra O Delete tem alien. Eu tenho a minha galinha gigante. Tem uma galinha gigante. O Apu tem ratos? É, eu acho que é uma ideia boa, pet shop. E assim quem pode cuidar disso. Tá, eu fiz um amogos porque eu tava entediado, então vou apagar ele. Tá, e uma igreja aqui? É? Legal, você mano. entendeu? Funcionou? Ó, aqui, ó nossa, a primeira nossa, parte da tá igreja, bom. a porta, a outra metade e um sino. O sino não tá bom, né? Boa. boa. Bom, mas o sino Eu é pra galera poder casar também. A gente vai dar boa. Um... Esse aqui é a prefeitura nova e ali em cima é a lua. Para o quê? É. Eu só fiz de, de Pera, noite, né, Uma iniciar? porta, P de prefeitura. Aham, ela a alta, tem dois. Ela tem dois chifres, por quê? É só, tipo, duas torrezinhas, talvez. Hum, Não sei, mano. É só uma prefeitura, normal. Tipo um telhado grego, né? Tipo assim, os estrangulinhos. É. Cara, essa lua aqui com ela apagada no meio, eu sabia que essa é a lua nova. É uma, uma, é uma lua quando, tipo, a lua renasce, sabe? Legal, né? Doido, mano. Dá até pra gente mudar, mudar a lua aqui, assim, ó. Não, daí essa já é outra lua. Essa é a primeira, a primeira fase da lua. Tá, é então mas... a lua nova que você tá falando aí. É, eu, eu gosto dela. Ó, e fora isso, tem mais uma coisinha que tá faltando. Hum. Ó, temos mobilidade, né? Que é o um avião. Temos segurança, que hum. é o hospital. Temos impostos, que é uma forma de ganhar dinheiro para fazer tudo isso aqui. Temos pet shop, que é família, pet, etc. Temos ambientação, verduras e coisas legais como árvores. Temos uma igreja. Temos uma prefeitura a galera poder vir falar com a gente. E o que tá faltando? Eu uh... tava desenhando enquanto eu tava. Que, que é isso? ouvindo você. É um coelho. Ó, não, já tem uns pet shop ali. O que tá faltando, Pedro, é o seguinte. Isso aqui... Nossa, ficou horrível. Que que é isso? Isso então, é um navio? Eu acho que é melhor ter uma placa para anotar esse, né? Corrida de motocross. Mano, tem moto na cidade e eu posso fornecer o um combustível de graça. Ah, Corrida aqui, de motocross. Eu consegui, eu consegui ver, eu consegui ver, ok. Tá com, com é muita, muita força, apência. vai, né? Com muita força, vai. Tipo, se você forçar a barra, você vê o chão e a moto pirando, né? Sim, sim. É, Pedro, que eu acho que nós temos planos. Tá, todos os planos estão aqui, velho. Mas e aí, quando que a gente começa a fazer? Isso? Deixa eu pensar. Qual você acha que é o mais fácil primeiro? Cara, olha, não depende do mais fácil. Acho que depende de funções, sabe? Hum. Então, por exemplo, a prefeitura, a função é sua. Daria para gente pegar também o um pet shop e colocar alguém. Você já falou que você tem uma função para ele. Cobrar impostos também poderia ser sua. Revitalizar poderia ser sua. <risos> Entendi, não, Pedro, que você não quer chegar. Você não quer fazer nada, né? Vamos fazer assim, então, ó, Pedro. Já que você massacrou não, não. meu aeroporto, você faz o aeroporto. Não, tá bom, ó, eu posso fazer o aeroporto, <risos> já vou adaptar ele para o hospital e também eu, vou, eu posso fazer as ambulâncias. Beleza, beleza. Faz ambulância e eu pago a pessoa. Na verdade, é, você poderia fazer as ambulâncias né, Porque você é o que responsável dos carros Só que é, eu digo mais Nesse tópico das ambulâncias Cabe também o resto do hospital, sabe? Os materiais, as camas, as enfermeiras Os funcionários Pera, tu você está dizendo para fazer essas coisas ou só ambulância? É, não precisa ser só a ambulância Pode ser todo o hospital Eu posso fazer o hospital Mas eu vou precisar de ajuda para as ambulâncias só Tá, então eu cuido das ambulâncias Você cuida do hospital A gente pode fazer a série juntos, o que você acha? Pode ser, pode ser decoração da cidade A igreja, mano Você sabe de alguém que poderia construir? Cara, eu acho que Deixa para depois. Eu acho que tem coisa que sim. conforme a gente vai fazendo, vai aparecendo pessoas interessadas para ajudar a gente, tá ligado? O que, que você mudou aqui? Mas por que tá de noite? Né? Enfim, Pedro, vamos, vamos, vamos. Igreja só se vai de noite. Bom, temos muita coisa para fazer. Aliás, uma das que eu queria desenrolar para ontem é a gente contratar um novo policial. Eu acho que você sabia que eu tô pensando, né? Verdade. Tá, mas ele tá por aqui, você acha? Ele tava meio ocupado com os negócios. Pera aí, você já viu se ele falou com você sobre aquele tal de Wither Storm? É, ele veio com esse papo comigo. Eu não sei até onde eu vou acreditar ou não. Eu pedi para ele me arrumar uma foto dele. Eu não sei, ele, ele me mostrou já um desenho, eu falei ok, cara, legal, porque eu acredito porque a gente já passou por muita coisa, LG. só é. que ele não pediu muita ajuda, ele pediu só uma armadura, eu fiz essa armadura pra ele. É, não pedi, pedi, pra, pra mim, ele falta. falou, tipo, eu não lembro, acho que ele pediu ajuda, eu não sei, de verdade mesmo, eu não lembro, mas assim, vou, Sim, vou marcar vou... uma reunião com ele. É, é, você sabe o tanto de coisa que a gente viu, né? Então, eu acredito que o ideal é a gente marcar uma reunião com ele e ele falou pra mim que ia conseguir fotos. Quer saber, Pedrux, amanhã a gente te fala, eu vou no Jaiminho pedir pra ele entregar uma carta pro o pra nós falar com ele amanhã, tá bom? Tá bom. Ó, Pedrux, ah. Meio dia, amanhã. Tá bom, meio dia. Tchau, pronto. Agora que todos os planos estão traçados, a gente finalmente pode deixar essa cidade de pânico, como a gente sempre sonhou. Bom, deixa eu falar com o Jaime aqui que eu tenho que entregar a carta pro Knight Night. Então a gente se vê amanhã cedinho, gente, tá bom?